Ora bem vindos a mais um vídeo, e andamos aqui a dar uma caminhadazita, e entretanto está-me a vir ao pensamento que a aplicação MBWay tem um novo método de burla pessoal, ok? Este vídeo vai servir para vos alertar deste método, e para vocês se porem com o olho fino. Ora e então, a nova burla é tão simples e tão descarada, que é até incrível de, de, de pensar que isto possa acontecer. Uh, é culpa exclusiva das pessoas, mas, mais uma vez, acho que a aplicação MBWay falha porque deverá ter aqui um passo intermédio para avisar a pessoa se está a pagar ou a receber. Então, o caso é o seguinte. Imaginem vocês que estão a vender um sofá por 100 euros no, no OLX ou no custo justo e vos ligam a dizer que estão interessados no sofá e que querem proceder ao pagamento. Essa pessoa quer-vos pagar através do MBWay e vocês, que estão familiarizados com o MBWay, aceitam. Combinam o preço final e tal, que eram os 100 Euros, e então a pessoa vai dizer que vai fazer o pagamento. Efetivamente, a pessoa vai à aplicação do MBWay, mas em vez de dizer que vai fazer o pagamento, ela vai PEDIR DINHEIRO, ou seja, ela vai pedir os 100 euros à pessoa e vai colocar como descritivo PAGAMENTO DO SOFÁ, euros. A pessoa do outro lado que está a vender sofá vai receber no seu MBWay a notificação e vai ver lá a descrição PAGAMENTO do SOFÁ e vai aceitar. Ao aceitar, ela efetivamente vai ficar logo sem o dinheiro da sua conta porque não estaria a receber o dinheiro, mas sim a receber um pedido de dinheiro. Só que com o descritivo dizia pagamento, ela descuidou-se, não leu tudo nas entrelinhas e fez o aceitar. Ora bem, está mais que visto que isto é uma coisa tão simples e tão óbvia que qualquer pessoa na sua boa fé pode cair. Portanto, qual é que é a solução para estes casos? A solução Passa por, antes de aceitar, a ver uma janela, umas letras grandes a vermelho, a dizer se está a receber ou se está a pagar. Ou seja, se for vermelho e disser lá, atenção que está a pagar este dinheiro, tal, tal, tal, aceita transferir este dinheiro para... A pessoa ao ler aquilo, já vai olhar com outros olhos e vai dizer assim, alto, eu não quero pagar, eu quero receber e já vai anular a operação e ver que estava a ser alvo de tentativa de burla. Fica mais um aviso, eu sinto-me na obrigação de alertar as pessoas, se tiverem conhecimento de mais casos, por favor avisem-me, que é para estes vídeos se tornarem virais e evitar ao máximo que pessoas inocentes caiam nestas, nestas burlas, pá! Que, que é uma coisa impressionante! Fica mais um aviso para a CIBS e para o MBWay, para colocarem as coisas como se as pessoas nascessem ontem. A CIBS, como detentor desta aplicação que mexe com dinheiro, dinheiro é uma coisa sensível, tem que precaver todos estes casos. A aplicação está muito boa, mas tem estas gafos que já começam a ser mesmo muito graves e a chatear o pessoal. Eles vão ter que ser chamados à responsabilidade. Sigam por favor os vídeos da playlist de, relativa ao MBWay. E se for caso disso, subscrevam o canal e deem o like, liguem o sininho, não é? E, e falem com os vossos amigos para nenhum deles ser prejudicado com estes bordões. Até ao próximo vídeo. Peace and love.